Salve pessoal da, do EBC em Tóquio. Eu vou conversar agora com o Cláudio Curita, Ele ele que é bisneto de japonês e mora na maior comunidade na cidade, que tem a maior comunidade de japoneses fora do Japão, que é o Cláudio Curita. Cláudio, prazer demais estar falando com você aqui, cara. E aí, Leandro, tudo bem? Prazer é todo meu. Tá aqui com o pessoal da EBC aqui. É um prazer estar tá conversando com vocês. Legal, cara. Deixa eu te perguntar, como é que está a, a expectativa para as Olimpíadas no Japão aí da comunidade japonesa? Olha, a expectativa não só da comunidade, né? acho que vai para todos os brasileiros. Né? Acho que Olimpíadas é algo mágico, né? que os brasileiros né? e os, os seus descendentes, os descendentes de japoneses que moram aqui no Brasil, é, esperam né? ter essa expectativa né? de a, a cada quatro anos. Né? Nessa Olimpíada de Tóquio, uma Olimpíada... É, marcante, né, porque a gente, tá, não, a gente teve mais um ano né, para esperar né, que ela foi adiada, mas está todo mundo muito ansioso né, para poder acompanhar. O brasileiro ama o esporte, né, o japonês também ama esporte, então está todo mundo aqui aguardando né, o início né, da, da, da, das Olimpíadas lá em Tóquio. Você falou aí que o japonês ele ama o esporte, né? Qual que é o esporte mais popular no Japão hoje? Olha, Leandro, o esporte mais popular no Japão, por incrível que pareça, acho que as pessoas vão pensar em vários esportes tradicionais, mas é o beisebol, né? O Yakkyu, né? Yakkyu é o beisebol, né? Então, o beisebol no Japão é o esporte é, número um, né? É onde... É, existem vários times uma liga profissional né, de de, de beisebol e o Japão inteiro né, é, nas, suas, nas escolas nas universidades também praticam bastante beisebol então assim é um esporte né, de origem americana mas ela é, é bem difundida né, de alguns países até aqui da América Latina né, República Dominicana Venezuela né, que e o próprio Brasil aqui também nós temos um time de beisebol né, que é, na sua grande maioria ainda hoje são descendentes de japoneses né que, que fazem parte da seleção brasileira né mas o Japão ama o beisebol não né? beisebol é um esporte que, que encanta né todos os japoneses e, e qual que seria o maior rival do Japão por exemplo aqui no Brasil no futebol a gente tem a Argentina né que é o grande rival do Brasil aí uma das maiores rivalidades do mundo no futebol no beisebol, qual que é o grande rival, digamos assim, esportivamente falando, do Japão? Ah, o, Japão, eu, eu, o Japão sempre é, joga né, os campeonatos mundiais de beisebol, né, mas acho que tem a, talvez a rivalidade local, né, como aqui no Brasil a gente tem né, nosso vizinho aqui, a né, Argentina como um grande é, rival né, esportivo, nós temos também a Coreia do Sul, né, talvez. Né, a Coreia do Sul seja né, um país... Né, são, são vizinhos, né, então talvez também tenha essa, essa rivalidade esportiva. Né, mas o Japão ele, ele, é, sempre... É, o, o Sempre trabalhou para se dedicar muito né ao beisebol, ao desenvolvimento do beisebol. Então, assim, é, todos os campeonatos mundiais, as competições, acho que o Japão tem, né, os Estados Unidos ou até os outros países como grandes. É uma grande rivalidade, né? Mas acho que a Coreia do Sul, talvez por ser a vizinha, talvez seja um, um clássico, né, é, lá, lá da Ásia. Tem tem alguma. assim Eu não sei se você, apesar de, do beisebol ser o esporte, né? Você já praticou, já fez, a, já, já, já se arriscou no mundo do beisebol? Olha, eu, eu eu posso dizer que existe é, o beisebol e existe existe o softball. Né? O softball ah, é o feminino, né, do, do beisebol. Tanto é Leandro que é, o Japão gosta tanto do beisebol que o beisebol estava fora das Olimpíadas, né? É, na última Olimpíadas não ocorreu, né? E aí nesse nessa Olimpíadas de Tóquio volta o beisebol e o softball, né? Então, eu posso dizer que eu já brinquei, né? Tentei brincar um pouco, né, com o softball, que ele é um pouco, é um é, a bola é um pouco maior. Né? Então, tem uma, algumas outras... As regras são muito parecidas, né? mas muda algumas coisas. Eu já me arrisquei, mas eu não posso dizer que é, não sou muito bom né? no, no beisebol nem, nem no softball. É, eu também, falando de futebol aqui no Brasil, eu sou uma negação. <risos> é, e, assim, além do beisebol, tem alguns... Porque o Japão é uma cultura tão diferente do Brasil, né? Eu queria saber, assim, tem alguma, algum esporte lá no Japão que, digamos, seria mais diferentão para o brasileiro seria alguma coisa assim que o brasileiro não está muito acostumado a ver ah, o, o, o Japão ele sempre né foi é, tem uma característica muito forte as pessoas lembram muito das artes marciais né então é, também como uma modalidade nova né uma modalidade que entra pela primeira vez também nos Jogos Olímpicos é o Karatê né então Karatê é super é, no mundo inteiro né é conhecido aqui no Brasil também nós temos né o Karatê muito forte né o Judô. então assim as pessoas lembram muito dessas artes marciais né Judô, Karatê Kendo né que é aquela espada de bambu nós já temos, matéria, o, nós nossa, temos o, o sumô né o sumô que é o esporte vamos dizer assim o sumô talvez Leandro acho que é o esporte vamos dizer o esporte nacional né o esporte é, é, e ele é bem diferente, né então é, os lutadores lá têm uma liga profissional né, de sumô, é o único lugar do mundo que tem uma liga profissional né, de sumô, aqui no Brasil em vários outros países nós temos campeonatos de sumô, mas sumô amador, né então o Japão é muito conhecido pelas artes marciais, é, ele tem além da, da é, ele tem toda uma filosofia, né todas as artes marciais é, trazem uma filosofia. Então, eu vejo que o brasileiro, quando falar esporte japonês, acho que lembra muito do, do, do, desses esportes de artes marciais. Né? Então, é bem interessante. O próprio jiu-jitsu também. Né? O jiu-jitsu brasileiro hoje ele é uma evolução, né? ele é todo, é, todo trabalhado. Né? Então, no Rio de Janeiro, a gente tem né, a família Grace né? e então, tantos outros né, lutadores que, que ajudaram a desenvolver né, o jiu-jitsu brasileiro em jiu-jitsu. Né? Só que o jiu-jitsu vem... É, é, do Japão então todas essas artes marciais e isso tem uma parte teve jiu-jitsu não é isso isso então assim é bem é bem interessante nessa mas eu vejo que o sumô é, é um esporte realmente que é, eu sou fã de sumô né minha família né meus pais adoram sumô então se assim, a gente tem essa coisa da, da de assistir os campeonatos né que passam lá no Japão e a gente tem essa diferença de 12 horas que todo, todo mundo agora vai, né, todo mundo vai lembrar, né, de, todo mundo vai ter que acordar é, muito cedo né, de madrugada para assistir algumas coisas da Olimpíada, mas eu vejo meus pais acompanhando o Sumô, e eu também aprendi a amar o Sumô, é um esporte que, que tem uma filosofia, não é, não é só derrotar o seu oponente, mas tem toda uma tradição. Então eu vejo, Leandro, que esses são os esportes que mais é, é, são conhecidos né, para pro, pro, os ocidentais. Você falou aí da tradição, você falou também da, de toda a cultura de respeito que tem as artes marciais, uma coisa que ficou muito marcada no Brasil, é, tanto na Copa do Mundo, principalmente na Copa do Mundo, eu acho, mas nas Olimpíadas também que teve aqui no Brasil, foi a, a forma e a educação do povo japonês, inclusive é, fazendo questão de deixar as áreas onde eles, é, no estádio, na arquibancada, deixar tudo limpinho, de alguma forma... A filosofia da arte marcial ela pode estar ligada a essa maneira de agir, de pensar do povo japonês? É, é uma... Essa filosofia do, do espaço limpo, de você ter ordenado e limpo, isso acho que é, é não só das artes marciais, mas vem desde criança, né, das escolas também japonesas. Né? Então, essa filosofia de você... É, o espaço, ele, ele, ele sempre, o, o japonês tem esse senso que o espaço não é só meu, não é só seu, o espaço é de todos. Né? Então, a gente tem que deixar um espaço organizado, limpo. Né? Então, nas artes marciais, né, que a gente está falando de esporte aqui, é bem é, forte... É, algumas práticas de, por exemplo, quando você termina né, uma aula de Karatê, né, então eu pratiquei um pouco de Karatê também na minha vida, né, meu irmão é faixa preta, então a gente tem um pouco de, de, de, de ter participado um pouco dessa filosofia, e é, no Dojo, né, que é o centro de treinamento, né, na escola onde ensina, tem uma coisa que é muito interessante, quando você termina a aula você é obrigado a limpar o dojo. Né? Então, você terminou a sua aula, né? de, de, da sua prática de judô, karatê, aikido, né? todas essas artes, muitos desses senseis, desses professores, eles falam, bom, agora vamos limpar. Então, dá o pano para todos os alunos, independente da, da, da graduação desse, desse aluno, ele vai lá branca? e passa o paninho, né? passa o pano, prepara o espaço para os próximos alunos, né? mantenha o espaço. Então, aquele espaço é uma extensão da sua casa. Então, é, é, é, uma, é uma filosofia é, muito bonita né? que lá no Japão tem e muito presente né? é, no dia a dia né? do, do, do japonês, né? não só nas escolas, né? mas na arte marcial ele é muito presente, essa coisa de, de você é, é, manter o seu espaço organizado, limpo, né? para que as outras pessoas possam também... É, é, utilizar né o espaço. Né? Então isso é uma filosofia bem interessante de pensar no outro, né? Eu vou te botar fazer uma pergunta agora para encerrar esse primeiro nosso bate-papo, que eu acho que eu vou te botar um pouco na parede agora, hein? Você ah. é, é bisneto de, de, de japonês, vive aqui no Brasil, é brasileiro, né? É, Sim. Como é que tá o coração? Vai, vai rolar uma dividida aí Brasil-Japão? Para quem que você vai? ter uma final lá de repente em algum esporte Brasil Japão para quem que você vai torcer Ah é difícil né mas a gente que é por exemplo eu sou né eu tenho muito orgulho né das minhas origens né de, de ter essa né, dessa, da, da, de toda a história também né dos, dos nossos antepassados que vieram lá do Japão há mais de 100 anos aqui para o Brasil né para para é, é, se integrar né e, e para para desenvolver também ajudar o país também então assim eu sou brasileiro eu, eu tenho essa cara de japonês não tem é. como como esconder é, mas meu coração ele é brasileiro eu, eu, eu sinto que eu sou muito mais brasileiro que japonês, então assim até muitas vezes eu penso, mas é, sempre quando eu era pequeno também eu via na escola o pessoal perguntando ah, amanhã, amanhã o Japão vai jogar ou quando tinha alguma coisa, mas eu sempre falo não, mas eu sou do Brasil, né minha torcida então assim, minha torcida sempre será para o Brasil, né, e aí depois, né, se o Brasil não, né, se o Brasil não, não classificar, de repente aí o Japão, né, então assim, mas entre uma final Brasil e Japão, eu torceria primeiro para o Brasil e depois para o Japão, e se né, o Brasil perdesse, bom, pelo menos um lado eu ficaria um pouco alegre, né, porque tem alguns esportes, né, que, é... por exemplo, quando eu vejo alguns esportes, por exemplo, como futebol, como alguns esportes onde o Brasil, né, vôlei, onde o Brasil é uma potência, né? então a gente de vez em quando tem essa tendência a torcer para o mais fraco também, né? Bom, então qualquer dia, né? então quem sabe, né? Um dia o Japão não possa ganhar do Brasil de futebol ou de alguns esportes onde o Brasil é, né? É muito forte, né? Mas tem essa, tem essa divisão. Mas eu sou brasileiro e meu time, primeiro time que eu torço é sempre o Brasil. Tá legal, Cláudio, obrigado aí pela primeira parte dessa entrevista. A gente vai continuar conversando com o Cláudio. É, mais para frente a gente é, solta a segunda entrevista com o Cláudio, galera obrigado Cláudio, até a próxima legal, obrigado pessoal